O Albert Silva vai trazer para a gente, então, as informações aí do setor policial, porque ontem à noite a polícia trabalhou, né? A Polícia Militar aqui de Três Lagoas tem trabalhado bastante também, dado um resultado importante aí para a sociedade, né, Albert Silva? Bom dia para você novamente. Oi, Ana, bom dia. Exatamente. Setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas, destacando aqui que a Polícia Militar realizou a prisão de dois homens, por posse de drogas. Essa prisão aconteceu no final da noite de ontem na rua Paranaíba, aqui no centro de Lagoas, aqui pertinho também aqui da Lagoa Maior. Dois homens, Oana, um de bicicleta, um estava com uma bicicleta azul, uma Aro 29, e o outro estava numa Honda Bis, tá? Foi abordado, eles, com eles foram encontrados aí cigarros de maconha, balança de precisão, seda para enrolar aí o cigarro teve também é, dinheiro que foram encontrado com eles aí. A dupla disse que a droga seria para consumo pessoal, mas não quiseram aí revelar aí quem teria comprado o um entorpecente. E aí estavam esses dois homens, o suspeito, um de 23 anos, que tem diversas passagens por posse de entorpecente, e o outro envolvido, que tem 19 anos, né, que tem passagem pela polícia como testemunha por tráfico de drogas. Então, o que, que aconteceu? Eles foram conduzidos para a delegacia por estar em local ou né, companhia por autor de tráfico. Portanto, Ana, olha só o detalhe dessa ocorrência, porque esse rapaz de 19 anos, né, ele foi encaminhado também, porque ele estava em companhia com uma pessoa que estava... Né, traficando aí. E não é a primeira vez, viu? Então, foi para delegacia também. Então, se de repente se você, né, tá com alguém aí que de repente está fazendo a venda aí, está né? fazendo o tráfico de drogas, né, em companhia, você vai também junto, viu? E aí, o que, que aconteceu? Essa desculpa aí acabou não colando aí com os policiais militares que deram voz de prisão aí aos dois aí e conduziram para a delegacia de pronto atendimento comunitário. Essa ocorrência aconteceu no começo da noite de ontem na Rua Paranaíba, aqui entre as Lagoas.